Eu sempre defendi que a música ela cura, a música ela é o elixir para que o plano espiritual aplica a cura e isso eu descobri muito quando eu fui pela primeira vez no Irmã Sheila, cheguei lá tinha por volta de umas 1500 pessoas, tava gente até na rua, eu me assustei porque eu nunca tinha ido lá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 Na hora de qualquer tipo de tratamento, a importância da música é, vamos cantar uma música. Ui, você vai levantar um pouquinho? É, estava querendo levantar um pouco? Não, você o quê? tá querendo sair um pouquinho daí? Não, você não, né? Não, não tá. É, canta uma música. Depois a gente vai para o momento de cavalo. Ah. Bom, essa canção é chama é o título é Quem Ele É, porque por mais que nós achamos que conhecemos o Chico Xavier.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 quem ele é? O eterno Chico Xavier, que disse sim. Quem ele é? O imenso Chico Xavier, que disse sim. Quem ele é? O eterno Chico Xavier, que disse: "Cisco de Deus." Seu manto Ali pedi para cobrir O coração De minha mãe